E aí, pessoal, 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, chegou a hora da verdade aí, saber se seu dispositivo vai rodar, sim ou não, o Modern Combat Versus. O Twitter do Modern Combat Versus, e vale ressaltar que esse Twitter não é o Twitter oficial, entretanto, deixarei na descrição, esse Twitter é composto por... Gringos que vivem o dia inteiro lá em fóruns Então, mano, a maioria das informações lá é verdadeira, tá ligado? E é o que eu uso como base Porque os caras estão bem mais antenados, bem mais dedicados E a gente vai lá e apenas dissemina essa informação eles liberaram no Twitter os requisitos mínimos Para rodar Modern Combat Versus, mano Então vamos lá, sem mais delongas Primeiro, você vai precisar de um Android no mínimo 5.0, tá, galera? E 2GB de RAM, caramba Então não é todo mundo que vai poder rodar o MC Versus, tá? É, espaço em disco, o jogo vai ocupar 2,5GB, mano Então quem tem celular de 8GB ou você tira tudo mano ou tá ligado ou você faz um upgrade aí já e lembrando que o processador vai precisar ser 64 bits mas acredito que hoje bastante processadores já são 64 bits tá aí você vai falar caramba mas que requisito é esse que loucura é essa é na minha opinião eu vou dar minha visão sobre isso. A Gameloft não quis dar o braço a torcer e falar. Ah, vamos é, liberar aí uns requisitos mínimos baixos. Pra rodar em vários dispositivos. Aí você vai pegar e vai... Querer colocar no celular intermediário E o negócio vai travar E você vai querer culpar a desenvolvedora Então, na minha opinião, eles quiseram Falar, meu, vamos colocar Um, um requisito mínimo top aí E só vai ter acesso quem tem celular top Pelo menos o risco De travar, de dar lag De uma reclamação vindo do jogo É baixo, entendeu? Acredito que Seja isso, tá galera? E essas especificações, claro São de Androids, iPhone Claro, não entra nesse mérito porque é uma outra arquitetura computacional e não deve levar em conta. Mas quem tem Android, esses são os requisitos mínimos. Demorou? Então comenta aí embaixo se você vai poder ou não jogar MC Versus. Se você pretende ou não fazer um upgrade de celular para jogar MC Versus. E se você curtiu essa notícia, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal para mais informações. Mas é isso, tamo junto, eu fui!